Beleza, então montando aqui com mais um vídeo. Dessa vez, galera, tô aqui vendo essa vista aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Desta vez, galera, tô tá vendo pra vocês mais uma gameplay, mas, mano, que vista, hein, rapaziada. Na moral, mano, olha isso, velho. Que vista, rapaziada. Vai começar o jeito da zoeira aí, então já deixa o like aí. inscreve no canal, mano. Faz tempo que eu não trago um jeito da zoeira, tá ligado? Doando na sessão assim com geral, mano. E é isso aí, rapaziada. Comenta aí que você já saiu do vídeo. E, e, a, e, aí. Quase foi, mano, quase foi. Rapaziada, vou ter que olhar na né, garagem lá pegar o carro, mano. Mano, eu queria ver qual que era a cor do helicóptero cara cara, velho. Deixa eu ver da aqui. Só procurando, entendeu? Deixa eu ver, deixa eu ver. Aí, rapaziada, chegamos, mano. Já vamos pegar um carro aí e vou começar a zoar. Mano, eu vou pegar rolar o carro blindado, tá ligado? Porque eu sei que os caras vão acabar me explodindo ali, mano. Então é isso aí, rapaziada. Beleza, rapaziada? Vamos entrar na garaíra. Na, na garaíra, <risos> rapaziada. Vamos entrar, mano. Esse terno aí tá bonito, né, rapaziada? Esquece. Tá bonitão, mano. Mano, comenta aí que vocês acharam do terno também, rapaziada. Vou pegar o carro aqui. Vou pegar esse carro aqui, rapaziada. Esquece. Mano, esse carro aqui eu acho que nem tem na... pra vender, tá ligado? Ou tem, eu não sei. Nunca vi. Eu eu peguei ele na, na rua, tá ligado? Peguei na rua e tu nele Mano, vou chamar a treta, uma matreta aqui, velho, pegar uma matreta, uma matreta aqui, calma aí, Vou pegar esse cara aqui, ó. Esperar o otário vem. Morreu, já morreu, já morreu. <risos> o cara saiu capotando no, mano. Ainda salvei o cara, velho. Quer dizer, salvei não, mano. não morreu nem, mano. mano eu precisava dar uma paradinha rápida no mulher tá ligado? Só uma paradinha rápida, é o cara A é né? A money ali na frente. Um rapidão ali. Mano, foi retar do cara. O cara tava andando de boa, velho. Andando de boa assim e eu matei o cara. aí e... Aqui. Mano, é do lado da garagem. Nunca vi essa munição Beleza, vamos aqui. Dar uma parada rapidão. Só pra comprar uma. Que hoje o carro vai ser grande. Tá cheio já. Beleza, rapaziada. Tamo com um milhão, mano. Porque eu não consegui comprar ainda o.. O escritório lá do Frank, tá ligado? Mas então, vamos lá Vou atacar uma granada ali, ó Olha, acabou! Luz! Chama a atenção da polícia, mano Vai ter que chamar a atenção da polícia Mano, eu não consigo pegar a C4, véio. de alguma forma eu não vou ter que errar, mas eu devia ter comprado bazuca, velho Devia comprar uma bazuca, mano, ainda tem alguém precisando de ajuda ali, mano Por aqui a polícia não vai conseguir me pegar, não, mano. Vamos dar um babado. Uh, mata, pô, atira. Morreu. Otário, otário. Beleza, agora já. Tamo aqui, mano. Relaxar que o pneu é pra baixo de bala. O bagulho é doido, calma aí. Tomou, mas já virou a mano? Ah, não creio, velho. Não creio. Não crê, velho. Matei, mano. Na moral. Agora perdi meu carro. Já vamos causar aqui, mano. É, a polícia foi embora. Que viagem é essa, mano? Eu quero um carro, só quero um carro. Só quero um carro. Dá esse carro, pra... Ah, velho. Mano, na moral, velho. Tá matando matar a polícia ali. Vou tentar roubar o carro da polícia. Já tá buco. Toma. já. Era. É só uma na cabeça que já era Vai até o carro, velho, vai! Acelera, mano! Ih, caramba! Agora ligou, mano! Uh! Tô perdendo o cara, levei o cara ruim, velho! Aqui ó, já vai deixando aqui ó! Tem jeitinho de Natal ali ó! Essa polícia vai! Um, dois, três e. Tchau, polícia! Ih, caramba! Acelera, velho! Ih, me trancaram aqui, mano Nossa senhora Me registraram Aê, padrão, padrão, corre Cê leva, caramba Caramba, velho Ô, oh, tive uma ideia, tive uma ideia Calma aqui, é cara Tive uma ideia Pegar o caminhão ali, mano Jogar o C4 ali c e caramba, errei Para caminhão Para caminhão Para estrada Pum Para de me matar, velho Para de me matei, mas deu sorte, velho Ih, caramba Agora vamos Partiu, partiu, partiu Fazer um drift aqui, pá Mano, imagina é que você deu pra comprar o carro da polícia, velho Seria muito louco Será, Bora, bora, bora Então fugir da polícia, velho É chamar atenção, velho Chamar a atenção, chama a atenção Eu vou explodir essa polícia agora Não fora do radar, não Olha, olha, cadê a polícia, A polícia! peraí, cara. Beleza? Tomou uma jabiraca! Que merda, velho! Devia ter fudido! Não, uh, mano, acabei de morrer, cara! Acabei de morrer aqui, galera! Mano, ah, velho! Mano, na moral, rapaziada! Acabei de pegar a moto, velho! E morri, mano! O cara vai pagar o seguro mesmo? Pô, cara, O cara é do inferno! Eu vou matar esse cara agora! Na moral! Tenho uma raiva agora! Vou matar esse cara agora! Corre, corre, corre, cara. O cara não corre, mano. Demorou duas horas ali pra entrar no bagulho, mano. Na moral, porra, mano, agora eu vou ter que pegar bate, velho. Eu tava com a show ali pra fazer uma coisa da hora ali, mano. Agora eu vou ter que pegar bate. Partiu, partiu. Partiu. Metalhadora full, hein, rapaziada, mano. metalhadora full, hein. Pera. Olha os caras, olha os caras, olha os caras, olha os cara, o ônibus vem pra cima, velho. Do nada, mano. O ônibus. Olympus... Ih, caramba, quase bati, velho. Meu Deus! É zigue-zague, mano. É zigue-zague. Não, a bala não acaba, tá ligado? Não. Que da hora, mano. Não, velho! Morri. Caramba, mano. O cara bateu em mim, velho. Na é moral, mano. Aí é pra causar o maior dano da cidade, então, beleza. Morri. Foi. Vou cumprir essa missão, mano. Vou cumprir essa missão. cumprir essa missão, como aí. É? Se vier um carro aqui, vou pegar um carro aqui, eu vou destruir. Toma. Uou bitch! Oh bitch! Oh bitch! Pode vir, pode vir, pode vir! Pode vir, bombeiro! Pode vir! Pode vir, bombeiro! Vem, bombeiro! Vou passar o cara, hein? Vou passar o cara, hein? Foi! Uh, não vou passar o cara não, se eu tivesse. Ai! Ah, é. Agora eu passo o cara! Uh. Ah não mano, o cara me derrubou Não, não é assim, não vai ficar assim não Não vai ficar assim não Não vai ficar assim não Aí, ah, é Aê, caramba, o caos aqui mano No carro Filha da mãe, o cara vai passar A mão Filha da mãe fazer o cara passou não Aí tá ali tivesse o que seria bem mais fácil Apesar que a minigun também Chega longe, né Toma, toma, vai explodir todo mundo. Vou tomar uma banana ali. Oh my God, no! Agora vai. Ambulância. Yeah. já Ambulância, yeah. é Não, mano, vou ganhar muita grana, velho. E a barra da minha ideia tá acabando já, mano. Aí Vai ficar aqui bonito, mano. Vamos lá. Que pena que vai ser difícil. Pena que vai ser difícil. Vai sair assim, mano. Caramba. Agora tem que voltar a estratégia aqui, mano. De proximidade No, uh, o cara saiu voando Agora vai Agora vai Fala aí, tio, fala aí, tio Beleza, entra aí, abre ai Abre a porta Abre a porta Libera ai mano Libera pô Aí ele virou. Boa ramo.